Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Fala, vídeos para mais um vídeo Hoje, pessoal, estamos aqui No Genslot, No Gen Hoje estamos aqui no vídeo Bom, gente Faz tempo que eu não gravo É, né? Aqui eu tô fazendo uma surpresa. É Aquelas, né? Bom. Fiquem curiosos. <risos> bom, gente, eu tô meio doida. Mas, bom, aqui, ó. A gente a da Nica. Gente, eu tenho mil moedinhas. Gente, eu tenho mil moedinhas. Aqui, ó. E dá pra mim conseguir sem robôs. Porque... Minha moedas sem robux 500 robux sem moedas. mil moedas fico meu 500 ah, tá bom vamos aqui ó no roblox gente que eu tenho um códigozinho do roblox para vocês bora botar o código cadê o código ah ah gente é mais fácil assim ó com barra promo mas só escrever ali, né? Bom, com, enfir, informe seu código. Bom, o código é D-D-D-D-D-D, ó. D-R-R-A-B-B-I-T... Escre... É que eu não tô olhando... Daquela, né B-T-P-I-B-T-E-A-R-A... B, a r a r a r s É que mi... <risos> eu não tô olhando pro teclado Não hum. tem graça É esse código aqui, ó Bom, esse código Bom, gente tá... Gente, então aqui, ó Eu sou muito... <risos> ai meu Deus, gente, eu gente, escreveu. escreveu não ok Gente, o código é d r r a b b i t e a r s 2020 -20. eu escrevi certo depois do i t é. agora a gente vai aqui ó no avatar gente não no avatar porque ele é muito feio eu sou uma nubezinha e aqui eu vou tirar Aqui ó, Aí, tá, tá aqui, né? É que eu. Ah, vai sair o meu segundo cabelo. Então vou tirar essa touca também que sabe, né? Aquelas, né? Bom, eu tenho dois subucos, eu estou pobre. Pessoal, então, ó, eu quero mandar um oizinho. Meu Deus! Ai, que bonitinha! Nossa! Olha que bonita, meu Deus. Eu tenho até uma coroinha. Oh. Olha minha coroa. Ela fica no meio da minha orelha. Peraí. Bom, gente. Olha que Jesus! Aí, gente. Tem um cabelo que vai combinar super com ela. Meu Deus, qual cabelo é? Gente, o sorriso de cabelo Será que é este? Aí tem um, esse aqui que é bonitinho também Que ela tem uma risca. Ai ah, gente, quero mandar um oizinho Pra minha amiguinha Ah, e também a Bia Fumple A Bia Fun Player. Bom gente, ela Ela tá nos comentários de tudo do Youtube Ela tá em todos os comentários ah, gente, olha aqui A minha foto de fundo Ela tá na minha página do Roblox, né Ah, eu também queria mandar um salve pra Garota Estela Que é minha amiga do Roblox O nome do canal dela é Gamestube Ah, e ela que mostrou no vídeo dela Como conseguir fazer isso aí, ó É Gamestube É, é É assim mesmo, é É Agora bora resgatar os Robux. Passar vários códigos. Não tô dançando. Bom. Bora resgatar aqui. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Pra resgatar o Robux, você vem aqui, ó. Vocês bota seu nome do Roblox. Meu Deus. Piper Unicórnio. Aí agora vocês vão aqui. Aí, ó, clique Arto grupo, Ah, é. Ah, animal! Tome, melhor Nossa, nome lindo. Bom. Agora vamos em submit. Agora. Consegui! Pera, que eu tô com 25. 21. Aí agora a gente vem. Peraí. É do grupo, que vai dar um F5 aqui, ó. Pro... Ai gente, eu tenho dois obus, né? Agora eu vou montar um F5. Agora bora passar os códigos Bom, vem aqui, ó, gente Eu vou Eu vou dar uns... <risos> Ainda... Ô, gente É porque, tipo é porque, tipo tava né? um teste fazendo um teste. Sabe? Né? Eu, né? Tá doida? tan tan tan eu escrevi Roi Povinho Tudo tu, tu, tu, tu, bom Ai gente eu sou tão Ai essa cara é tão bonitinha Jesus Bom bora propor meu um código Adeus Rui povinho Oi Rui Povin Tudo tu, tu, bom O código é Retailer 2 é este código gente. É esse. É esse código, gente. Eu quase. Eu quase, viu? Eu quase que se eu Vocês não iam ver o código. Mas bom, aqui, ó. É esse aqui, ó. Consegui. Sucesso. Uhul. Bom. Agora eu tenho 46 moedas bora pro próximo código, gente, que é blue3. Que blue3. É esse código aqui? Bom, gente. Que submit erro porque tem que fazer erro por um pode porque tem que fazer uma oferta. Oi, oi, o worry, sou Bom, gente, eu não vou fazer oferta porque eu tenho muitos promo codes pra passar. Bom, vê esse vídeo até o final, viu? Ah, e se vocês estão assistindo até aqui que tá vendo eu falar, escreve hashtag eu tô perdida. É, escreve hashtag eu tô perdida. Amo vocês, viu? hashtag eu não. Eu tô perdida, bora Então Gente, agora é o Robux Zero Nossa, que uh. Robux Zero Pera Robux Zero Aê Bom É, vocês vão aqui, ó em... Cadê? Promo code Loto Loto Loto Eu tô cega win, win, Winner É este promo code É este promo code, gente Aqui, ó Enviar porque tem que fazer uma oferta. Bom, próximo promo code é no RBX Storm. RBX Storm. Ai, ah, gente, se vocês quiserem fazer a oferta, é, é, é aquele código lá, viu? Bom. Stars Ernie, bota o seu nome, gente. O seu nome do Roblox. Que eu acho que teve alguém que entrou no meu aí, fez uma oferta e me deu Robux. Aí, obrigada, quem veio? Mas bom, eu não entendi porquê. Eu não entendi, eu tô perdido na batatinha. Uou, olha quanto de robô, total de Robux Ernie. Que é isso? O total de Robux que eu ganhei? Hum? Que o povo deu Queria tanto que isso fosse meu <risos> Bom, gente O quanto de ofertas Bora Queria tanto que isso fosse meu nome de notebooks no Roblox Sonho Bom Blue Destiny Blue Destiny Blue, Blue Destiny Destiny 2020 uh! Azul Destino 2020. É este promocode. Estou perdida na batatinha. <risos> bora, gente. Bom, é este promo promocode. Blue Destino. Destino Azul. Sei lá. Azul Destino. Eu acho que Destino Azul. Mas bora, Clay, promo code Eu consegui. E... E, e, e, e, e, eu tô doida Ô, gente, eu tô fazendo esse vídeo de noite Tudo bom? É, 19h59 Daqui a um minuto vai ser, sei lá que horas de, é, 20 horas, sei lá Bom, gente, eu queria mandar um abraço enorme Pros 3 mil e poucos inscritos 3.400 e Ai, 500, sei lá, 600 Ai, sei lá, bom eu queria mandar um beijinho pra vocês. Um abraço. E claro. Eu... Gente, tipo, eu agradeço muito pelos... Que vocês me... conseguirem me dar. É... 3 mil inscritos. Isso é um sonho realizado. Realmente. Aquelas... Bom... É, eu vou finalizar o vídeo aqui ó, Agradecendo vocês, viu Mas é claro que essa não vai ser uma Despedida assim, né Oi, tchau, tudo bem Vai ser a nossa despedida Mas então pessoal foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado, gente Então um Grande abraço Abraço Abaixo Grande abraço! beijos de banana distância, meus Roblox, que me não sei o que eu que não sei o que eu o que